pessoal tudo bem eu quero falar hoje sobre uma ferramenta excepcional imprescindível de ter no celular é, imprescindível para qualquer pessoa que que trabalha em campo utilizando mapa e bússola é, a ferramenta que eu vou falar é sobre esta ferramenta coordinates pro é um conversor de coordenadas offline para que, que serve um conversor de coordenadas? Simples, para converter coordenadas em campo. Então essa ferramenta converte offline no seu celular Android coordenadas de posicionamento é, geográficas e coordenadas planas de decimais para coordenadas geográficas Coordenadas planas UTM para coordenadas geográficas, geográfica para UTM, UTM para coordenadas militares, militares para decimais, etc. Então ele trabalha com quatro tipos de coordenadas para converter entre elas, né? decimais, sexage, sexagemais, sexagesimais, né? é, graus, minutos e segundos, né? mais conhecidos como... Coordenadas geográficas, as coordenadas UTM e as coordenadas militares. O funcionamento dela é muito simples. Então, naquelas situações onde você recebe uma coordenada decimal pelo spot, por um receptor é, de satélite, por um, um localizador de satélite, e aí você com o um mapa em UTM, então como é que vai converter de, co de, de coordenadas decimais para coordenadas UTM e vice-versa, ou você está utilizando uma coordenada UTM e quer converter em decimal, quer converter em geográfica, né? você trabalha com várias fontes de, de dados, de informações geográficas diferentes, então numa mão você tem um spot, na outra mão você tem um mapa e UTM e na outra mão você tem um mapa e coordenadas geográficas né? é, e aí você precisa pontuar né? fazer a mesma, marcar o mesmo ponto no mapa, localizar a posição de um determinado ponto nos três mapas diferentes e aí cada um com, uma, com um tipo de coordenada como que você faz isso né? então esse sistema de coordenada vai te ajudar bastante a fazer conversão Principalmente o pessoal de campo que precisa passar localização e aí recebe de coordenadas decimais por um aparelho eletrônico, né? E aí precisa passar por rádio, precisa passar por SMS, precisa passar por um outro colega que está utilizando um outro tipo de coordenada e já sabe. Já pode utilizar, em vez de ficar lá, perder 5, 10 minutos fazendo cálculos matemáticos com uma calculadora científica para encontrar... Para converter uma, determinadas coordenadas Saca lá o aplicativo do Android E utiliza E o melhor de tudo Ele funciona offline Então por exemplo aqui eu tenho Uma coordenada UTM Eu estou aqui na zona 23 23 sul né? Uma coordenada simples Eu estou aqui na 300 mil oeste né? 7 milhões 400 mil. Norte no meu mapa. Eu quero converter. Vou clicar em Transforme. Ele vai me dar aquela coordenada do TM já convertida para as outras três. Né? É, se eu quiser compartilhar essa coordenada, é só clicar aqui, ó, compartilhamento. Eu posso compartilhar essa coordenada que eu peguei por mensagem SMS, por exemplo, né? e mandar para algum colega. Ou se eu quiser em vez de converter uma coordenada, eu posso pegar a minha coordenada atual. Eu clico aqui na mira, tá vendo? E ele me traz a minha coordenada do receptor GPS que eu tenho no celular. E já converte, já me mostra nessas quatro é, tipos de coordenadas. Se eu quiser compartilhar, é só clicar em compartilhar. Posso mandar por WhatsApp para alguém, se eu tiver rede. Se eu não tiver rede eu posso compartilhar por sms para alguém né? compartilhar por sms compartilhar por e-mail etc bem interessante se eu quiser verificar no mapa eu tô aqui é, numa área sem muita cobertura então por exemplo não vai me trazer cobertura só me trouxe o que está na memória ele me traz uma determinada área é, determinado mapa me, me posiciona no mapa sobre aquela coordenada mas tudo que eu preciso é fazer minha conversão de coordenadas para poder tirar uma, uma, uma posição de um mapa e colocar em outra muito útil essa ferramenta gostou e aí tudo bem gostou do vídeo não esquece todos os vídeos do canal